Apresentando... Eu, papai Jujuba Nanica No canal... Jujuba Nanica Faz isso para mais um vídeo de hoje para... Eita, calma Começamos um dia depois Faz isso para mais um vídeo de hoje que estamos aqui Para jogar nosso joguinho Querido, que parece um valorante Para mim Me parece um valorante Hoje nós iremos jogar o famoso Jogo chamado Arsenal Tá bom, deu, deu Hoje vamos jogar Arsenal, gente, parece o Valorante, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, pouquinho, mas parece, um pouquinho, é. não sei. Bom, gente, estamos aqui em um game mod, um game mod e um modo de jogo, ai, e esse modo é só a sniper de laser, entendeu? Entendeu? Entendeu? Entendeu? Entendeu? Olha, eu sou boa, só que eu não sou boa nesse modo, né? Complicado. Calma, eu tenho que fazer a movimentação de Valorante. vai parecer Valorante. Tirando que é um Roblox. Roblox é Valorante. Gente, mas esse jogo é muito bem feito. Ah, pera. Vamos lá. Uh! Batei um. Ah, gente, acabou a rodada. E pronto. O um, Legacy Competitive hum, hum, hum, hum, hum, hum. Fortnite já falou. Vamos, vamos ver o que, que tá aqui. Uh, para personagem. Vamos comprar. Comprar, vamos, vamos. Gente, dá sorte. tá ah, não gostei. Calma, inventário. Gente, eu tenho que botar skin. Que eu não botei. Eu esqueci de botar a gente. They are stupid to think ah, they de... will win. Ah, tá. Legas. Wow, nice. Nice. Matei. Headshot. Matei. Eu morri por costa Não, não sei. É. Mata aí. Mata aí, gente, né? Aqui, cadê, cadê, cadê? cadê? Aqui, ó. Gente, eu tô saquinha. Uh! Ah não, dei mó dano nenhum. 85, não gosto dessa pistola. Vamos continuar, gente Eu levei Morri Só que eu tava Oi, socorro Ah, eu ia fazer que nem Valorante Pegar e fazer assim Eu ia esperar só no pixel Só que o problema é que esse personagem mexe muito rápido Gente, tá vendo? A seguice -se da pessoa Vamos. 99. Aleluia! Eu troquei de arma, gente! Ó, oh, isso não é mais legal. O que é gente, eu Gente, fico olhando pra cá porque parece. Porque ali fica a minha câmera, né? Eu tenho que ficar olhando pra lá, mas aqui que fica a câmera. Não. Lá fica o negócio... Dá pra ver pra onde eu tô olhando. Só que às vezes eu vou olhar pra câmera, eu olho pra lá enganando. Pensando que é a câmera. Tipo assim, ó. Oi, gente, tudo bom? Tipo assim, mas tipo assim... Oi, gente, tudo bom? Entendeu? Bom, vamos continuar. Eu esqueço que aquilo era câmera, porque faz tempo que eu não gravo. Gente... Eu não sou ruim, tá bom? Eu vou abaixar até a qualidade um pouquinho. Que deve ser isso. Porque eu sou... Um pro player. Pera, deixa eu tirar esse caderninho. Uh, pronto. Agora sim, eu vou virar profissional. Agora vocês vão ver. Eu geralmente uso no... Aí, ó. Geralmente jogo no... Mundo. Tá vendo? Tá vendo? Eu amasso. É simplesmente só mirar ali se mata alguém. Ali é o local de kill desse mapa. Ele vai mais para outro lugar. Tem gente. Alguma... Ah. gente. Aí ó, estou dominando. Ah, me modando Não gostei. Pelo menos gente, eu fiquei em qual? Eu fiquei em quatro lugares. Ficaste. Ficaste em sétimo lugar. Agência, padrão, lindo, maravilhoso. Pronto. mas aqui ó, clica isso, Sair, menu principal. Quanto que a gente ganha Eu ia tô tentando pegar uma faca Mas eu gosto tanto da minha E também não tem uma faca Ô oh, gente, qual a faca daqui que vocês Gostariam de ter? Isso aqui é tudo que eu tenho Eu prefiro essa Que Pra mim é zero delay Mas, né Isso aqui não é Fortnite Aqui, ó, aqui, ó. Você mira no chão Aí está. Uh, você dá de cara com cinco caras. Três, quatro, não sei quanto. Vi. Só vi que eu morri. Mas, gente, né, relaxa. Se você tem o meio dominado, você tem toda a gente dominada. Literalmente, o meio é o melhor lugar. aí ah, eu não eu tenho que pelo menos um tiro. Não preciso, ah, pegaram a cura. Pegar a ah, pegou costa. Ô, gente, pra vocês verem que esse jogo é muito legal. Gente, olha isso aqui. Olha esse negócio que é realista. Olha isso aqui. Ah, mano, deixa eu mostrar pros meus inscritos. Seu filho de uma mãe boa. Deixa deixam mostrar pra vocês. Ô, gente, eu amei esse efeito aqui. Então, eu vou ficar com ele. Muitos, muitos vídeos eu vou gravar com ele. Então, vocês ignoram. Isso aqui vai ser o auge Todo mundo vai começar a usar Só por causa de mim Tô calma Gente, matei um, mas eu tô me sentindo vitoriosa Ah, clicar! Aí, clicar Esse aqui não precisa clicar Gente, se eu pinasse alguma coisa ali Seria triste Tá vendo? Eu mato, agora eu vou morrer Matei, pronto Os caras vão começar a cena na cenagem, meio Aqui, ó a gente, Pra vocês verem que é a comunicação da menina é boa Olha isso aqui No valor a gente não para de falar Eita que Tem no céu tem aonde for. Eu, gente, eu tenho que concentrar nesse jogo porque eu quero pegar top 1. Entendeu? Então, a gente, domina o meio. Domina o meio. É a base da paz. Nice. Nice. Eu só entendo o que é ele fala no nice. Porque meio que esse jogo aqui é gringo, né? Mas tem a legenda. Se alguém falar que eu sou, eu sou pinadeira, eu. Eu choro. No banho. Gente, eu tô brigando, não tô falando não. Eu tô mexendo na boca. Não parece. Eu só, me... eu só tô, sabe? Gente, não ficou sem assim áudio. Eu que fiquei mexendo na boca. entender? Bem assim, sabe? Eu sorriso. Eu dou um sorriso. Eu não sei porque eu acho um sorriso muito feio. Ah, o véio vai matar Não, eu vou matar esse véio? Gente, eu tentei focar no velho, tá? Em minha defesa, é isso que me matou. Vem! Quer pegar kill? Vem aqui no meio. Vem aqui no meio pra pegar kill, tá, gente? É uma boa dica. Matei. Eu sou muito pró. Agora eu não morro mais. Tinha três comigo. Eu não tenho culpa. Eu miei Que susto. Meu Deus. Matei três. Tô livre. Matei três. Tô linda. Vocês gostaram do lugar que eu deixei a câmera, né? Eu achei bem legal. Pelo menos não atrapalha muito o jogo ali. Tipo assim, aqui não. Aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte, porque. É, é invertida. Nessa partezinha aqui. Não dá pra nascer ali, eu nem sabia. Eu morri. Meio que assim, nessa parte aqui, ó. Nessa parte, é minha parte daqui, ó. Essa parte aqui, eu tô mirando pra porta. E essa parte, eu miro pra parede. Entendeu? Tipo, meio que encostado. Não sei se dá pra entender. Pelo menos foi nosso time que pegou o campeão Gente, eu tô calma porque eu sei jogar isso aqui, mas eu vou finalizando por aqui, gente, porque eu não quero mais passar vergonha. Mas, hein, então a pessoa fez os, Você agora logo Você bola, gente, já tá flop. você agora que você tá falando, beleza, você falou.